unboxing e reviews de filmes e colecionáveis ontem nos cinemas então está aqui pessoal eu comprei do meu amigo Andy Almeida alguns displayzinhos de cinema displays são aqueles aquelas propagandas de filmes em em papelão assim pequenininhos, que às vezes ficam geralmente em cima do balcão ou lá na Bobonier, que eles colocam na hora de do filme estar em cartaz ou enfim, em breve. Claro que eu tô procurando aqueles tamanho grande. Quem tiver aí, pessoal, coloque aqui embaixo, aqui na descrição, se vocês também têm esses displays. Uh, manda um direct para mim, quem quiser vender alguma coisa, que sai é bem complicadinho de, de achar. Mas vamos embora para esse unbox Está aqui. O Andy me fez uma embalagem bem legal, ele foi bem atencioso, porque você sabe como é que é, né, pessoal? Correio é aquela coisa que eu digo, ele sempre vem chutando a encomenda até a porta do destinatário. Mas vamos lá, vamos abrir que eu estou muito curioso para ver esses mini displays. Ai, meu Deus, eu já estou... Tô... É, é, pronto, começou a loucura. Nossa, que legal. Ah, claro! É, um deles é um mobile, pessoal. Aqueles negócios, os mobilezinhos que vocês penduram, uh, também. Uh, como eu sempre digo, eu não sou muito de filme de super-herói, já vou dando um spoiler pequeno aqui, eu não sou muito de filme de super-herói. Mas no caso de peças de filmes, displays, banners, cartazes, não me interessa muito o filme que é, não importa se é famoso, se é um blockbuster ou não. Se é legal a peça, eu gosto de ter... E podendo comprar, lógico. Eu gosto de ter aqui na minha coleção. Então vamos ver os displays, começando com esse mobile. Olha só que legal, pessoal. O mob do Go Godzilla vs. Kong. Olha só que legal. Provavelmente ele deve ter sido exposto numa, na sala de cinema, que ele está com um, um... Esse fiozinho de nylon aqui em cima. E ele é frente e verso, ó. Ele é frente e verso A arte do do Kong versus Godzilla, olha só que legal, vou botar aqui nos detalhes, a arte bem colorida, muito legal. Uh, um dia que eu tiver o um quarto, um ambiente dedicado ao meu cineminha em casa, com certeza eu vou enfeitar com banners, displays, uh, volta a falar, quem tiver displays, manda um direct pra mim que a gente pode conversar. Uh, o próximo são displayzinhos, também do mesmo filme, do King Kong, esse daqui. Olha só que legal, pessoal, essas peças. Os dois estão combinando, lógico, né, do mesmo filme, não tem cartaz ainda. Mas tem esses mini displays de balcão, que com certeza ficava na bombonhé. Olha só, pessoal, a parte de trás. Ela é branca, bem direitinho, não tem... E ela é montada dessa forma, é só... Uh... Fazer esse pequeno movimento no papelão e descer essa parte aqui de baixo para ele parar em pé. Isso aí vocês devem ter visto muito na, nas bilheterias ou lá mesmo na Bonbonnière do cinema, seja ele qual for. Legal, né, pessoal? Muito legal essas peças. Eu não tenho muitos desses na minha coleção, mas quem tiver, como eu digo, entra em contato comigo que a gente pode conversar. E o próximo é desse daqui, pessoal, do Mulher Maravilha. Esse aqui já é, já é um papelão normal atrás, bem simples, mas tudo bem. O que importa é a intenção. Olha só o colorido, tem a hashtag aqui em cima, depois vou acessar para ver. E é aqui, dia 17 de dezembro, no cinema. Isso aqui é muito legal, pessoal, que todo mundo sabe que esse tipo de material, pelo menos... Ao meu ver, ele é para distribuição no cinema e, teoricamente, ele é jogado fora. Dizem que devolvem para as distribuidoras, mas os funcionários podem pegar, enfim, é aquela bagunça. Mas mesmo assim não deixa de ser uma coisa rara, porque não é um produto feito uh, para venda, não é uma coisa assim... Uh, feita para vender para o público, é um material usado para divulgação do filme. Então isso torna esse item mais raro aqui na coleção, olha só que legal, como é que ele fica montadinho dessa mesma forma, para abrir e fechar, é bem simplesinho, e ele fica bonitinho na coleção de vocês, para, enfim, enfeitar o ambiente, enfeitar o seu cineminha em casa, como você sabe, eu tenho as poltronas do cinema, que agora eu posso botar esses negocinhos aqui em volta, pendurar isso aqui no teto. Enfim, o que vocês acharam dessa pequena, mais curiosa compra? Coloque aqui embaixo nos comentários. E se você não é inscrito aqui no canal, eu peço, pelo amor de Deus, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição, ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesses itens, nesses vídeos, que o YouTube vai indicar outros para você também. E claro, não se esqueça, se tiver um tempinho, dá uma olhada na sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, até lá!